Família, como é que vocês estão? A turma que acompanha as viagens, Diego Lima, excursões internacionais. Olha que lugar, gente. Um dos pontos mais turísticos de Lisboa, de Portugal. Aqui o Mosteiro dos Jerônimos. Mas ali à frente, mais um pouquinho, a famosa Pasteleria de Belém. Gente, daqui de Lisboa, mandar um abraço para todo mundo que segue Diego Lima, excursões internacionais. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisinha muito interessante. Eu tô aqui, tive a honra hoje de estar tá com a empresa que vai estar tá atendendo a gente em março, na excursão Espanha-Portugal, março de 2019. O ônibus que vai estar tá atendendo a gente tá aqui e eu quero mostrar para vocês como é que a turma que está vindo para Espanha-Portugal comigo vai ser recebida. Qual é o ônibus que vai estar tá recebendo a gente? Vem comigo, companheiro, vem comigo. Olha que coisa linda, me acompanhe. Vem comigo, vem comigo, vamos fazer Madrid, Santiago de Compostela, Porto, Coimbra, Fátima, Lisboa, vem comigo. A empresa Turilux e Diego Lima Excursões Internacionais, fazendo uma mega parceria para estar tá atendendo o público. Aqui em Portugal, com toda a ferramenta de receptivo, vem dar uma olhada nesse ônibus, gente. Ah, aqui em Portugal, para quem não sabe, fica bem fácil você saber qual é o ano do veículo. Se esse veículo é novo, é velho. Vamos ver que ano que é esse ônibus. Vem comigo. Corre em mim. A placa do veículo mostra o ano. 2017. É novo, é lindo. Vem comigo, vamos, vamos conhecer lá dentro. Estamos em épocas de mundial. Esse, grupo tá com, esse ônibus está com um grupo de portugueses. Olha aqui a camiseta. Mesmo. A turma está torcendo por Portugal. Hoje é Portugal-Espanha. Que loucura. Vem comigo. Família, isso aqui é lindo. Magnífico. Conforto para vocês, é nóis, é nós aqui, usão novo, lindo, magnífico, cola em mim, março de 2019, Espanha-Portugal, Diego Lima, excursões internacionais, viajar é, conhecer mundos diferentes daqui de Portugal, família, aquele abraço e espero vocês na viagem de março do ano que vem aqui em Espanha-Portugal, valeu!